duas grutas o que é que é? É esta que é um fluáfico e a outra que é uma chave vulcânica. Mas é tudo aqui? É. são duas coisas distintas em sítios diferentes. O logar do carvão é isso que está estava falando? Exato. É, é, é, é outra. Então até pode ser um dia para as duas. Os ver esta para ver outra a seguir. Faz favor? Não é outra? Sim, onde é que é outra sim? Gruta okay. de Natal, montanheiros.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 E cá estamos nós outra vez, é. acho que já começa este sítio de, de outras gravações que fizemos aqui no canal. Vamos agora ver a Gruta Natal. não sei se estão a ver, alguém aí, Gruta Natal. que é aqui para baixo. Então o gerador já a trabalhar, estivemos aqui no manhã, estava fechado, como viram. É aqui é A casa das máquinas deste lado, vai ver o que é que é esta coisa da Gruta Natal. vamos a ver. Burto do Natal. Tá aqui apoio, Olha, lá, muita pessoa, vamos a ver. Sim. Uma gruta, 8. Já estamos aqui. A zona? Aqui. Vamos assim. Depois voltamos e viemos assim. Tá bem. E tem cuidado que não que cair. Está bem. Então vamos lá. Já temos aqui é rigor. Não consigo abrir. Vamos lá fechada. Cuidado! É, é por aí, sim. é por aqui. Pois, por aqui. Obrigado. Obrigado. Agora a gruta de Natal. Que é assim. Vamos lá ver aqui esta gruta de Natal. Vamos ver. nossa Gruta de Natal, onde estamos? E na Ilha Terceira, é que temos aqui a dizer como visitar. Vai ter ali o percurso de toda a Gruta de Natal. Vai continuar a visitar a Gruta de Natal. Neste fluxo. é a paisagem a gruta, mas um buraco. É. Podiam ganhar tanto dinheiro lá com as grutas do Cercala, de outras grutas lá em Portugal e estamos aqui para Pradinha, vegetação. lá só. Estes que... é que sabem ganhar dinheiro. Façam a mesma coisa, abram, cobrem 6 ou 8 euros a cada pessoa. Mantenham isto, fecham dentro de uma casa, estou a ganhar dinheiro em Portugal, continental, podem fazer a mesma coisa, tem várias, várias minas abandonadas, faço isto, só um trecho, os barros não resto. colocamos aqui a escada. Vamos lá, te falar Vamos lá, Está a ver? uma <risos> <sus> uh, caminhada e da refeição. Isto já custa aqui a passar. Mas tu outra vez o pé dentro da de água com o caneco. Ah, viu uma gruta de lava? Estava a ferver? Estava, estava a ferver, Era É, é sem que está a ferver. Uhum. Vais gostar de respirar com a máscara uhum. também? Uhum. Obrigado amiga. e pronto espero que tenham gostado da gruta natal vejam o resto dos vídeos que fizemos aqui no canal este percurso também fizemos e vamos ver outra outra gruta clica no link na descrição e vamos lá, estas grutas são acompanhadas pelos montanheiros. Estão a ver? Os montanheiros, fundados a 1 de dezembro de 1963. Eles é que mantêm estas grutas para em manutenção, para que possamos ver. Obrigado por assistir. Assistam o resto dos vídeos aqui dos Açores. Um beijo para todos. Sejam felizes. Até a próxima.